Que peça sensacional! Aparentemente o artista tentou reproduzir o vazio do ciclo da vida, mostrando que estamos dentro de um cubo infinito. Talvez sim, mas prefiro interpretar essa obra de arte como a sensação do artista de viver em um mundo com pontas e um céu limitador. Já eu prefiro interpretar essa obra de arte como o infinito dentro de uma caixa, pois podemos ou não saber o que tem lá dentro. Ah, então foi aqui que esqueci a minha marmita.